Fala, rapaziada, mais um Dutch do Mundo começando pra vocês, a gente tá aqui com a Gabi Obrigado por aparecer no canal, nossa primeira clientinha de Canadá, gente, eu tô muito feliz De poder apresentar a Gabi pra vocês aqui em Toronto Então, esse vídeo eu vou deixar ela falar pra vocês um pouquinho De como foi a experiência dela estudando aqui no Canadá por quatro semanas, né Como foi a escola, como foi a viagem dela pra cá, quais são os planos dela também Então, se você tá interessado nesse vídeo e quer vir pro Canadá também, fica com a gente e check it out um curso de youtuber? Não, não sei. <risos> então, Gabi, conta pra gente, como é que foi a experiência, primeiro, né, de onde você tirou essa ideia de vir pro Canadá? O que é que você quis vir pra cá e como é que foi esse começo, né, como é que você... Eu fiz tipo? várias pesquisas, olhei vários lugares, é, não era a minha primeira opção, mas o custo-benefício me agradou demais. O fato de ser próximo, né, de ser um país americano também facilita bastante pra gente, não é tão distante. E aí eu acho que o custo-benefício pesou muito na hora da decisão final. É... Você chega assustado, não tem jeito, é uma cultura muito diferente, mas foi bem legal porque você conheceu uma realidade completamente diferente da nossa, é realmente um lugar de primeiro mundo, você anda tranquilo, as pessoas são extremamente gentis, educadas, amáveis, é, o pessoal da escola faz todo o possível para te ajudar, acomodação idem, é, a cidade é toda muito bonita, muito organizada, é uma realidade muito diferente da nossa, então vale muito a pena. Muito diferente de São Paulo? Eu acho que é parecido e diferente ao mesmo tempo. É, é uma cidade grande, com uma estrutura grande como São Paulo, mas você chega em casa e se sente no interior. Porque é um lugar é, tranquilo, você tem muita natureza, muito verde, então acaba sendo uma experiência bem diferente. E como é que foi na escola? O que você achou da escola? Você ficou quatro semanas só, né? Você estava embora também. Então, o que você acha desse mêsinho que você passou? Essa escola? Vale estudo? a pena mesmo para um mês, para você conhecer pessoas diferentes. É, aprendi bastante coisa que eu não tinha noção. O que a gente tem de inglês no Brasil é completamente diferente do que a gente aprende aqui. Aqui é mais prático. É, a escola faz todo o possível para dar suporte para gente, para orientar, para trazer a melhor experiência, de fato. Sim. E uh, sobre. A cidade em si, assim, você achou que foi fácil para você andar por aqui, transporte? O transporte daqui, público é de Toronto também. é excepcional, não tem segredos, então você entendeu que são avenidas que se cruzam, você vai conseguir andar para todos os lados. A cidade tem uma lógica muito boa, um transporte muito funcional, então o metrô funciona bem, os ônibus tem o horário certo, usando aplicativos eu não tive nenhuma dificuldade, não me perdi, o okay, que é excepcional. Foi muito legal. Voltaria pra cá? Com certeza. É. Então você, você acha que assim, você, se você voltasse pro Canadá, você voltaria pra Toronto ou você tentaria outra cidade? Eu acho que conhecer outras cidades, mas eu tenho vontade sim de voltar pra Toronto. Eu acho que ficou aquele gostinho de quero mais, de é. conhecer outras coisas. Ah, já vamos ficar, a gente já estende. Já faz, já faz <risos> mais tempo de estudo aí, chega de Brasil. Quem sabe, quem sabe daqui a alguns meses. Legal. E fala pra gente, como é que foi a, a experiência também com a Tweed? Você acha que foi legal? O que, que você achou de Bem legal. Também? Eu tive todo o apoio, todo o suporte que eu precisei em todas as questões. Desde a pergunta mais simples de onde ir, o que fazer, até todas as minhas questões burocráticas. Eu vim realmente muito tranquila, não tive preocupação com, com nenhum aspecto da viagem. Então foi, foi excelente pra mim. E você acha que a, a escola te deu um suporte bacana também quando chegou? Você, a escola te coisa? dá um, um, um boas-vindas muito legal. E eu percebi que eu, eu me senti segura no sentido de se eu precisar de alguma coisa eles vão me orientar, então pra mim foi ótimo. Bacana. E o que, que você pode dar de dica pro pessoal que tá pensando em vir pra cá? Alguma coisa que você talvez possa fazer diferente ou alguém que não sabe ainda muito bem o que fazer, o que, que você dá de dica pro pessoal que Eu tá acho que a minha diante? principal dica de todas as pessoas que eu conheci aqui é se você tiver a opção de não vir a homestay, porque, principalmente para quem é primeira viagem, é uma é um choque cultural muito forte ficar com uma família muito diferente. Eu acho que a experiência é válida, mas eu, eu prefiro não. Eu já tenho meus 30 anos, então, para mim, valeu super a pena ficar no apartamento com tranquilidade. É, ter a minha independência foi, foi o mais importante para mim. E venham e aproveitem, se joguem mesmo. Conheçam os lugares, é, conversem com pessoas diferentes. Aqui você, vocês vão encontrar gente do mundo inteiro, é, pessoas com cabeças completamente diferentes. Você tem a oportunidade de conversar com gente de 60 anos, com adolescentes de 17, 18 anos. Então, isso é muito legal. Legal. Então tá bom, gente. Obrigado, Gabi, por você ter vindo Imagina. aqui. você né, ter curtido o Toronto. A gente fica muito feliz de poder ajudar você Obrigada. também a realizar esse sonho aí né, de... De conhecer também aqui. E você está pensando em vir também, é só falar com a gente, deixe seu contato aqui embaixo no info@digitravel.com ou entra lá no site no barra orçamento e a gente pode trazer todos vocês aqui para o Canadá para curtir a experiência igual a da Gabi, né? Isso aí. Então é isso, gente. Obrigado, beijo para vocês e até o próximo vídeo.